Olá amigo internauta, esses são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição deste sábado no Jornal Impresso. O governo de Tarcísio de Freitas informou que o projeto para duplicação da rodovia Índio tibiriçá aqui na região encontra-se em fase de elaboração. A conclusão do projeto está prevista para o início do segundo semestre de 2023. No Nacional, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta sexta-feira, dia 27, que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, será uma opção ao partido caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja candidato à presidência em 2026. Essa é a data das próximas eleições presidenciais. Voltando para o regional, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano promoveu na última semana o curso de operação e manutenção de roçadeira lateral e de motosserra para 12 servidores da pasta. As atividades começaram no dia 16 e se estenderão até o dia 20, sendo realizadas entre as 7 e 16 horas. Saiba tudo sobre os preparativos de Palmeiras e Flamengo para o jogo da final da Supercopa do Brasil, neste sábado, em Brasília, na nossa editoria de esportes. Você encontra tudo isso e muito mais nas redes sociais do DS e também no nosso portal. Até o próximo vídeo.